E aí, família, beleza, mano? Como é que vocês estão? Bem-vindos aí a mais um vídeo. Pra quem não me conhece, eu sou o Fernando Gotes, dono desse canal maravilhoso. E como vocês puderam ver no episódio anterior, manos, eu tava falando pra vocês que eu queria mostrar o meu trabalho. E eu esqueci de comentar uma parada com vocês, mano. A parada é o seguinte. É, eu moro no interior, ó. Já tem gente já começando a circular, tá vendo, mano? O pessoal não Vai, respeita, não, essa parada aqui do... do Coronga, viu, família? Bom, então é o seguinte, é, tinha uma coisa que eu esqueci de explicar pra vocês, que é o quê? Aqui na cidade no interior, é muito tranquilo. Aí, né, mano? Eu ah, tem uma batida coisa. ali. Eita. Ah, tamo no giro, tamo no giro. Tô com medo, rapaziada. Tá estranho. O que o cara mandou para pra região que não tem ninguém? Eu dirijo, meu pai me deu esse carro. Eu dirijo porque não dá nada. Aqui é pouco tem pouca polícia, então eu consigo... Dar meus rolezinhos por aí, chegar, ficar aqui por perto Que não vai acontecer nada comigo, obviamente, também naquela prudência é, Vamos lá família, eu, lembra que eu falei então que eu queria estar tá mostrando para vocês o meu trabalho? Fica aqui perto, bem aqui perto, aqui atrás dessas montanhas aqui já é meu trabalho Pra quem não viu o episódio anterior, eu expliquei que eu moro nessa residência Esse complexo aqui é da minha tia Então ela deixou eu estar tá morando nesse ponto para mano, justamente para trabalhar aqui né é, mandei meu currículo lá pro meu primo Mas eu ainda não recebi Nada de mensagem no meu celular Não recebi nada no meu e-mail Então, por enquanto o trabalho não saiu Rapaziada, eu vou lá no meu trabalho Vou conversar com o Léo, meu amigo Provavelmente ele tá por lá, esse horário Agora de manhãzinha Ele deve estar tá no trampo, mano Caraca, que mancada, ó Deixei meu carro aberto a noite toda mano. Que perigo, velho Graças a Deus, não aconteceu nada mano. Então vamos lá, família. Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês aonde eu trabalho. Vocês estão vendo, tem um pouquinho mais de gente circulando agora, né, mano? Eu acho que é porque as pessoas estão tá muito tempo trancadas em casa, acaba não conseguindo ficar chapando dentro de casa. É embaçado, né, mano? É Bom, mano, eu vou aqui, ó, aonde eu trabalho. O Monstrengo, uma empresa gigantesca. Tem uma galera aqui já, ó, trabalhando encostar meu carro aqui. Caraca, velho! Até que. Eu acho que tá, Será que voltou ao normal? Trampo? Tem algumas pessoas aqui, ó. Deixa eu trancar a nave, né, família? Salve, salve, Paulinho. E aí, mano, beleza? Salve, de boa? Vamos ver se eu ver se, eu, se eu encontro o Léo aqui, mano. Então, rapaziada, aqui é meu trabalho, velho. É, aqui é onde a gente faz as fabricações aqui de, de ferro para algumas empresas. Chapa, essas paradas todas, tá ligado? Deixa eu ver acho que o Paulinho tá aqui, ó. Ó, oh, o Tonhão tá <risos> o Tonhão tá como, O Tonhão tá só fazendo as marcações aqui, hein? Ó oh, o Léo, e aí, Léo? Suave, Léo? Ô, oh, pai! <risos> aqui, é, mano. Eu vim fazer uma visita aí, né, Sumiu. mano? Ô, oh, Léo, você deixou seu martelo cair, velho. Ah não, não, acho que não. Aparece ah não, ele viu? desapareceu, beleza. Acontece, não, tá, não, tá, não, tá, não, tá de boa, aqui. beleza. Então, Léo, eu tô... Tá, velho, eu não consigo ficar em casa, velho, na moral, por mais que a gente tenha que evitar, eu tenho que visitar o pessoal, né, mano, a galera, a turma aí. Mas e aí, Léo, como é que é. tá as coisas aqui, mano? Como é que tá a empresa, cara? Por aqui tá indo tudo sossegado, tricadinho, só tá muito cheio de serviço, né, porque tem uma... que ah. Redu... É, isso é, é reduziu, né, aí. mano? É complicado. É, Mas eu acho que é melhor ter reduzido é. o trampo porque mandado todo mundo embora, né, Léo? Você tá ligado, né? Não, é. Isso, isso é melhor. Isso é eu tô sentido. vendo que tem um pessoal aqui que tá vindo já voltando a trabalhar, mano. Tomara que isso volte ao normal, né, mano? Ô Léo, você ficou sabendo o que aconteceu ali, mano, na esquina de casa, velho? O quê? Na tua esquina é, de casa? É, mano, o mesmo? cara. Ah, Entendeu um lá? cara bateu o caminhão lá, velho, do nada, no. E saiu andando, foi embora. Eu liguei pra polícia, fi. Liguei pra polícia, a polícia foi lá, tá ligado? Perguntou o que, que que que tinha acontecido, mano, eu não entendi, tá ligado? Fazia três dias que o caminhão tava parado, lá batido, velho, eu acho que era roubado, mano, eu não tenho certeza não, viu? Será, ah? Será? Mas você não pode saber de nada disso Não, velho, pior é que não, porque a polícia só veio, falou que ia verificar e tal, os no... Ô, bom, bom dia, papai. bom dia. Ô, Você tá bom? bom e, dia. Aí, e aí, tudo bem, Carlão? Ô, Fernando, é, me responde uma coisa. Você não tinha ganhado aí a sua folga aí, irmão? Então, Carlão, eu vim conversar com o Léo. Eu tava em casa, não tinha, tava meio viajando lá em casa. Eu tô fazendo os vídeos pra internet. E eu queria mostrar pra galera o trabalho aqui, né, Carlão? Eu... Foi mal, eu não... não queria atrapalhar, não. Mas você sabe que aqui, receber o folga tem que ficar em casa, né? Porque senão pode acabar atrapalhando o trabalho aí. Se acontecer alguma coisa aí, vai cair em cima da minha conta, né? É, eu tô, não, tô, tô ligado, Carlão. Eu não queria trabalhar não, jamais. Eu até perguntando aqui pro Léo, né? Falando, e aí Léo, é, será que ia voltar o trabalho ao normal, né? Eu não tava conversando, eu tava querendo saber mesmo se... Se ia rolar a volta do trabalho, Carlão. Também queria conversar com o senhor aí pra ver se tem uma previsão de volta... Certo, então, uh, ainda estou conversando com a diretoria aqui para ver o que, que vai acontecer com essa questão de volta, né? Então, a previsão, ainda não temos a previsão, mas vamos estar tá resolvendo o mais rápido é, possível. Eu, eu até passei ali na porta, eu não vi o carro do senhor, né? Eu acho que deve ter chegado agora. Eu vi que voltou umas pessoas a trabalhar, por isso que eu estava passando. E aí eu falei, ah, mano, será que voltou? E ninguém me avisou porque eu estava eu dando uma conferida no meu celular, não tinha chegado... Tem uma mensagem sua também, né? Você falou que talvez me ligaria. Correto. Eu acabei de chegar, peguei aqui a prancheta e... Ô, senhor Leonardo, eu tô vendo aqui que não, tem algumas reclamações do senhor que não está usando luva. Eu, doutor? Mas eu tô de luva. Se eu receber mais alguma reclamação do senhor, vou ter que chamar o senhor pra conversar, hein? Não, sim, senhor. Sim, senhor. Perdão. Então, Fernando, acabando a conversar aí, você, infelizmente, vai ter que ir embora, hein? Tá ok, Carlão. Eu vou, eu vou já vou me retirar também aqui da, da, da empresa. Eu tô também não quero atrapalhar aqui, não. Justamente até se o fiscal passar aí, eu entendo que pode tomar uma multa, né? Isso, exatamente. Se o fiscal chegar aí, eu vou tomar uma multa. E aí tu sabe que a conversa Sim, vai ser fixe. outra, né? Tudo bem, Carlão. Eu, tô, eu vou me retirar já. Eu, vou, eu vou, vou me despedir do meu amigo aqui, legal. Então vou verificar algumas outras coisas aqui na prancheta que tem pendente, então vou deixar os senhores tá aí. Tá bom, valeu, Carlão, valeu, obrigado. Hein? Qualquer coisa me liga, tá? Manda mensagem quando eu resolver a norma do trabalho aí, se puder voltar. Tá ok, eu dou uma ligada, pro senhor? obrigado, viu, Carlão. Muito obrigado. Ah, Carlão, é... é Carlão, é... Deixa eu perguntar, o... aquele rapaz ali, ó, ele... Não conheceu ele muito bem, não, né? mas... E tá ali em uma cota já, Ricardão. Tá enrolando, cara. E você tá brigando com o Léo? Não é por nada, não. Mas dá uma verificada é. nos funcionários, tá? Sabe que eu trabalho aqui há muito tempo. Tá eu, gente, eu trabalho aqui há muito tempo. Eu, sabe que eu sempre fui, fui um funcionário exemplar aí, sempre dedicado a emprego. Então. É bom, né, cara? Só pra não ficar também nessa redução toda, né, cara? Eu entendo também que pra você deve estar sendo uma dificuldade imensa. Brigar com tudo isso. Correto. Eu vou verificar a questão mano, do rapaz ali, então. Falou, Carlão. Fica com Deus, né? Mas... Ai, toma no velho. Vai se ferro, Nossa, eu, eu não gosto nem de falar palavrão, cara. Léo, não é moral, Léo. Não dá, cara. Eu, eu, eu... Mano, eu tô muito puto, cara. Aguentar um cara desse, mano... Eu não vejo a hora, cara. Eu mandei aqueles currículos lá pra São Paulo que eu falei pra você, mano mandei Mas, mano, que que fez, tá esperando lá. meu primo também fala que vai me ligar não me liga é não sei velho eu tô já injuriado mano. Eu não sou dessa vida ô... o Você está ligado mano eu sempre fui fui a milhão ah, eu quero ir para são, são paulo fazer a lá lá lá lá, Léo, lá Léo. Ah, não gostou não tá dando igual mocinha uma tá tirando ah, vira homem, velho. Então, mano, eu. Eu não quero não, velho. Eu vou pra São Paulo, não vejo a hora de me ligarem. E eu vazar desse bagulho aqui, mano. Carlão, todo ignorante, velho. Trabalho aqui tanto tempo pro cara ficar tratando a gente desse jeito. Deus me livre. Ah, e você não tá bem. usando luva mesmo não, mano? Tô com luva aqui, que engraçado, ó. Tá engraçado, velho. A sorte é que ele não falou pra mim, porque eu tô safe, tô nem aí não, eu tô, é, é tô, eu até cruzei, não viu que eu cruzei o braço, falei, nossa, quando ele falou, eu falei, mano, então, já era, eu vou tomar ali uma, mano, uma pendergada, eu acho que ele não falou nada, porque eu não tô trabalhando, porque senão, se eu tivesse aqui, filhão, mas tava na roça, tá ligado, né, mas tava lascado, então, Léo, eu tô fazendo vídeo para pra internet, mano, tô mostrando minha vida do interior pro pessoal, e aí eu vim aqui... É, eu vim aqui, mano, apresentar meu amigão aí pra galera, né, mano? Então manda um joinha aí pra galera aí, Léo. Vou chegar antes que eu... E aí, vocês <risos> tá bom? Esse é o Léo, filho. Tamo junto, Léo. Eu vou... Eu vou chegar então, beleza, mano? Vou pegar meu carrinho, eu vou ir pra casa. É... E vou... Sei lá. Ô, Léo, vamos combinar, mano, pra nós dar um rolê de noite, velho. Pô, tá mal parado a cidade. Você comprou o carrinho lá que você falou que ia pegar ou não? Falou que tava vendo um carrinho. Rapaz, eu tô negociando ele lá, velho. Sério, o cara, amanhã, não, o cara ainda não, não ah. deu uma baixada no valor? Não, o cara tá me atrasando lá por causa desse Desse porão que ele ah, tá tendo aí. Ah, entendi. É, eu acho que, que ele não cara, quer cara. vender porque de repente ele precisa usar com a família, né? É embaçado, é fogo. Mas não tem velho. muito o que fazer não, Léo Tem que esperar, velho Tem que esperar Ver se essa galera tem, vai Tem que ter uhum. você esperar, cara. Então, Léo, eu vou, vou chegar, chegar, mano pegar. Eu vou dar só uma volta Circular aqui, mano E vamos aí Vamos dar uma volta aqui Eu tô apresentando pra galera Que a gente faz os bagulho aqui Do... Ah, da dar, firma da, da... Ih, cara eu Tô recebendo uma ligação, eu acho É eu e é você? É seu celular tocando? cara Ih, cara aham. Ih, velho Ih, cara Ih, mano Alô? Aí. Opa, meu primo, e aí, tudo bom? E aí, mano? Mano, não morre mais. Tava falando de você agora, velho. Ah, tô falando tá sério. Zula. Ah, eu tô você aqui tá com o Léo, mano. Eu tava na minha, no, no meu trampo aqui, é, que eu tô, tô afastado lá. Aquela história que eu te falei, né? Que eu tô afastado. Aí eu tô uhum. aqui no, no trampo falando com o Léo e vim apresentar pra galera aqueles videozinhos que eu falei pra tu que eu tava fazendo lá, tá ligado? Que eu tava fazendo uns videozinhos pra, pra internet. Mostrando a... Uhum. Tipo um vlogzinho, sabe, mano? Depois eu te explico melhor como é que funciona Aí... Pai, mas como tá a situação aí no interior aí? Mano, eu tô parado Tô parado Falei com o Léo aqui que eu tava arrumando Fazendo os vídeos pra não ficar chapando em casa, moscando E aí encontrei o Carlão, velho Puto, o uhum. Carlão embaçou, velho O Carlão e? falou uma... Opa. E, e, ah, falou, falou, falou que... A gente tá, tá moscando, não pode ficar aqui sei o que... Ixi, pesou mais na do Léo do que na minha, né, porque eu não tô trabalhando, né, mano? Aí na do Léo aqui o bichão falou um bolão pra ele, mano. Mas... É, mas, é mano, que... eu não vejo a hora, velho. Não vejo... Você tem alguma notícia pra mim aí? Cara, tem uma coisa boa e uma coisa... Peraí, peraí, aí, mano, eu tô meio sem sinal aqui. Peraí, peraí, aí. deixa eu dar uma... Peraí. Peraí, aí, ô Léo, rapidão. É... Fala aí, fala aí, fala aí, mano. Eu não tô... Eu acho que melhorou o sinal. Ah, sim. É... Tem uma coisa boa, notícia. Tem uma notícia, não sei se você tá acostumado hum. no interior, né? Rapaz, surgiu uma vaga pra você aqui. Não é nada. Não. Ei, Mas pô. foi do que, mano? Eu mandei tanto currículo, velho. Qual, qual empresa que tá? Cara, ah. olha. Google um, Que provavelmente você pode gostar, entendeu? Na verdade, ah. foram três. Os três currículos aí de, da Mano, aceitaram. mas assim, você acha. Tá, mas tipo assim, velho. Você que é de São Paulo, sabe como é que é nós aqui do interior, aceita qualquer paulada aí. Mas o que, que tu acha, velho? O que eu devo ir primeiro, tipo, conhecer, mano? Me ajuda aí, pô. Olha, primeiramente, quando você chegar aqui, eu vou, vou arranjar um. Primão, primão, tá cortando aqui, velho. Tá cortando, peraí, mano. Eu ainda não. Rapaz, velho, interior é rei de rei demais, bicho. Ah, tá, aí, pô, tá aí, pô, pode falar. É. Hum. Então, cara, quando tu chega aqui, ou oh, oh, tu conseguiu uma carona. Hum. Oh. Tirou só pra você negar? Mano, pera aí, ô oh, Primão, oh, pera aí, faz o seguinte: eu vou desligar. Me liga que eu vou pra casa. Porque aqui na empresa, velho, eu acho que a antena da internet tá bugando a nossa ligação. Beleza? Tranquilo. É, eu vou ter que dar ah. uma ida no interior. Tá, e beleza, fechado, casa, fechado. Né? Eu vou também vou finalizar aqui o Léo aqui e falar com ele, a gente já conversa em casa melhor. Beleza, mano. Beleza, nós. Léo do céu. Allaê! Mano, eu ah, não boa sei, mim? eu não tenho certeza, velho. Talvez seja uma boa. Eu acho, eu acho que saiu de um trabalho pra mim, não, não sei, porque eu tinha notícia boa e notícia ruim Mas ah, é que essa merda de antena, velho, fica atrapalhando o nosso sinal de celular, cara Então, mano, é, eu, ele falou que vai vir aqui em casa hoje, tá ligado? Mais tarde Faz o seguinte, Léo, vai lá quando terminar o trampo, cola lá em casa na, de noite Porque o meu primo vai estar tá lá, a gente cola lá na canga do, do Zé Pra tomar um negócio, beleza, mano? Aí a gente Bora, troca rapaz. ideia por lá Porque eu não vou ficar aqui, não, mano Agora que eu recebi ah, a notícia é. Eu vou embora Porque se o Carlão aparece de novo aí É roça Deixa eu ir, Beleza? Valeu, Léo Tamo junto, beleza. mano beleza. É eu nóis, obrigado lá. aí, mano Valeu Falou, aí, aí Falou. Desculpa qualquer coisa aí Valeu, não, Léo É nóis lá, lá, Falou, lá. mano Valeu. Vai lá. Valeu E agora que que tanto sem, mano? Meu Deus Eu ia mostrar pra vocês Aqui a é empresa Mas o Carlão chegou Vocês viram O Carlão é chato, velho Puta Que lá, merda o bicho deve ser um chifro da bicha. Você vai amanhã deles? Não? Ah, rapaz do céu, moço. Nem te conto o que já aconteceu, ah, Vamos fechar aqui essa bagaça aqui. Vamos embora, gente. Vamos, vamos pra casa porque hoje de noite temos uma boa notícia. Vamos pra casa, vamos pra casa, vamos pra casa. Vamos estacionar o Celtinha na garagem. Porque hoje nós vamos trocar ideia. Ô oh, moço! Bom, família, é isso, então, manos, eu, vai, eu vou fazer o seguinte, eu vou, final, vou finalizar o vídeo por aqui. Eu queria mostrar o trabalho pra vocês, mas infelizmente no meio do vídeo aí eu recebi uma ligação do meu prêmio e eu quero saber o que, que ele tem pra mim, mano. Você quer saber também o que, que ele tem pra falar? então, mano, não perde o próximo episódio, porque a gente vai estar tá trocando uma ideia e com certeza eu vou gravar isso, tá ligado? Porque, mano, nada melhor aí do que um... Um, um daily vlogzinho massa, né, mano? Eu quero mostrar a minha vida pra vocês. Então eu não quero esconder isso também. Tamo junto? Então, mano, eu espero que vocês tenham gostado. Valeu aí, todo mundo. Deixa o like, compartilha com um amigo seu que curte o GTA, que curte o roleplay. Cola aí com a gente. E ó, só vamos. Valeu. Eu fui. É nóis. Mas...